A acessibilidade tem sido preocupação frequente na arquitetura, principalmente no design de interiores. Afinal, ao tornar um ambiente acessível, todas as pessoas, inclusive aquelas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, passam a usufruir igualmente destes espaços. Para entender mais do assunto, o Fazendo Sala convidou Larissa dos Santos, coordenadora de um projeto de extensão junto ao Ministério Público, que fiscaliza órgãos públicos para saber se estão cumprindo todas as regras de acessibilidade determinadas pela lei. Larissa Fazendo Sala agradece a sua participação aqui. É, vamos começar falando sobre acessibilidade, né? A gente sabe que estamos numa cidade histórica, né? João Pessoa. E fala um pouquinho para a gente, se a cidade tem essa acessibilidade? É, hoje, João Pessoa, como a maioria das cidades no Brasil, ela já está bem atenta às questões de acessibilidade, né? Então, a gente tem algumas ações como as revitalizações das ruas e calçadas, que isso permite uma mobilidade, uma locomoção muito mais segura para todas as pessoas, né? não só pessoas em cadeira de rodas, mas pessoas idosas, mães com carrinho de bebê, por exemplo. Então a gente tem a beira-rio, a orla da capital revitalizada né, nesse sentido. E a ideia é que realmente se expanda né, para outros locais, como o próprio, nosso próprio centro, né, um centro comercial, tanto como o centro histórico, e as ruas dos bairros. né. Então é, a cidade está atenta, está crescendo e com isso está trazendo também a, a reforma e a melhoria nessa parte de acessibilidade. Entendi. Uma boa, né? Porque já estão pensando mais em dar acesso para todos aqui em nossa cidade. É, falando sobre a acessibilidade, como mesmo você falou, é de idoso, né? é uma mãe que está com um carrinho de bebê e está precisando atravessar a rua. Conta mais para o pessoal que está em casa que a acessibilidade não é apenas para o cadeirante, não é isso, Larissa? Isso. É, é muito importante ver a, a vantagem de ter um ambiente, de ter uma cidade acessível, né? porque pessoas que hoje não precisam, elas podem vir a precisar da, da acessibilidade, não só numa situação dramática, mas é, em um momento de gestação, uma mulher grávida também, ela vai ter uma mobilidade mais reduzida. Né? As pessoas com uma mala pesada, por exemplo, né? é bem melhor ela subir por uma rampa do que enfrentar uma escada. Né? E, enfim, crianças, mulheres de salto, né? à medida que a gente coloca um piso mais regular, menos trepidante, ajuda a todo mundo. E também as pessoas com deficiência visual. Né? Então, ter na cidade meios de, de locomoção e de orientação dessas pessoas é essencial. Né? Nos prédios públicos também, né? ou os prédios privados mais de uso público, como shopping, cinemas, né? etc., são importantes, que têm acessibilidade e que dê esse acesso a todas as pessoas. Falando sobre é, é, as leis, né? a gente sabe que já tem muitas leis que obrigam, de fato, os ambientes, tanto público quanto privado, eles serem acessíveis. Conta um pouquinho para a gente, Larissa, sobre essas leis. É, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, né? temos o Decreto 5296, todos eles no âmbito nacional, e que regulamentam a NBR 9050, que foi atualizada recentemente, em 2015. Né? Então, apenas a gente se prestar atenção na, na, na norma, a gente vai ver que todos os ambientes eles precisam ser e estar acessíveis. Né? Eles precisam, na, no momento de construção, o projeto já contemplar a acessibilidade. E mesmo os, os prédios antigos, eles precisam passar por uma reforma que os torne acessível. Né, acessíveis. Então é, a norma ela já contempla dos prédios antigos, atuais e os que ainda vão ser construídos. Construído. Né? Entendi. Então no caso, se eu hoje quiser fazer um, é, alguma obra, né, alguma reforma, eu preciso sim dar acesso a todos, né. Embora hoje não tenha é, no prédio, né, que eu vou construir para construtores, né, para é, algum estabelecimento comercial, né? Isso. Isso. Se, é, embora o meu é, convívio não tenha ninguém que precise dessa acessibilidade, mas já é de, de fato já é lei que precisa tornar acessível. Isso. A gente não pode esperar que essas pessoas cheguem ao nosso, o nosso estabelecimento, por exemplo, procurando acessibilidade. O nosso estabelecimento ele tem que estar. A natureza dele já tem que ser acessível. Então as pessoas elas devem entrar sem nenhum impedimento. Né? Muitas pessoas falam que ah eu não vejo pessoas com deficiência na rua, né? não vejo muito cego, não vejo muito cadeirante, mas é claro, a, a, onde você não tem condições que essas pessoas transitem, elas não vão estar. Os próprios né? familiares também, eu acho que se sentem é, com medo né, de Excluídos. deixar isso, de deixar é. o seu filho ou né, também, é, transitar também. pela cidade Fechando sabendo, isso, né? sabendo que a nossa cidade não está, nem nós estamos educados. Né, de fato para o, a acessibilidade para todos e nem também as próprias as próprias construções também. A gente não vê isso. É, hoje a gente tem o último censo apontando que no Brasil tem 45, mais de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. Essas pessoas normalmente não vivem só, né? Então tem um pai, uma mãe, um acompanhante, né? Então, a gente tem que pensar que tudo que a gente tornar acessível vai estar atingindo uma população muito maior do que esses 45 milhões, né? Todo mundo tem uma pessoa ali acompanhando, então, no mínimo, você vai dobrar esse número, né? De pessoas que vão ser contempladas pela acessibilidade. Entendi. É, Larissa, tem uma norma que é a NBR 950 que é a mais atual, né? Que é, rege toda essa acessibilidade. Então, é se eu quiser... Fazer é, alguma acessibilidade, né? No, é, seja privado, seja público, a gente precisa cumprir essa norma. Conta um pouquinho também para a gente. É, a ideia é que você contrate realmente um profissional, né? Responsável, capacitado para fazer o projeto, né? De, de acessibilidade, se for um projeto de interiores, né? Um designer de interiores, é, se for uma construção, um arquiteto, um, algum projeto de cálculo com um engenheiro. Então essas pessoas elas estarão habilitadas, né? elas estão habilitadas né? no momento da sua formatura, né? então, elas estão habilitadas a trabalhar com acessibilidade. A norma ela é autoexplicativa, mas ela precisa de um pouco de interpretação. Então a ideia é que as pessoas não apenas leiam ela e tentem é, aplicar, né? mas que contratem realmente um profissional que seja habilitado a aplicar essa norma né? e fazer realmente um projeto que contemple né? tudo o que ela pede. Larissa, eu como estudante também, né? Então, é, a gente já, vi, já andou pela nossa cidade e já viu várias é, pessoas que tentaram, de fato, fazer essa acessibilidade, não seguiu as normas da NBR e não adiantou de nada. É. Conta pra gente, assim, aquele pontinho-chave, é, aquele erro absurdo que é o que a gente encontra aqui em João Pessoa sempre. É, a gente percebe muito as pessoas é, tentarem vencer degraus, por exemplo, com rampa, mas sem utilizar o cálculo que a norma pede. Né? Então, a norma ela tem um cálculo para fazer. Né? Então, a gente tem que construir uma rampa de acordo com aquele cálculo e que permita né, uma inclinação de 8,33%, né? falando mais tecnicamente. Então, as pessoas acham que apenas colocar uma rampa e um degrau de qualquer altura Vai dar certo, mas aí a gente encontra aquelas rampas muito íngremes que nem a pessoa de bicicleta sobe, né? Quanto mais uma pessoa sozinha... Faz um rally, né? Em cadeira de rodas, é. A gente costuma falar que é realmente um treinamento, né, pra eles, um rali, alguma coisa assim. E às vezes a pessoa andando mesmo, não precisa estar em cadeira de rodas, tem dificuldade de enfrentar aquelas rampas, né? Então esse é um erro básico, assim, que a gente encontra muito na cidade. Assim como a instalação dos pisos táteis, né, que... É, as pessoas, às vezes, olhando a norma, tentam instalar, não sabe a forma de aplicar e coloca piso onde não precisa e, às vezes, né, botando em risco a segurança das pessoas com deficiência visual no momento que se instala piso, levando a locais né, inseguros ou que não, não alertem para a insegurança, para o risco. É verdade, Larissa. É, aproveitando né, que é, esse domingo já é o aniversário de João Pessoa. Né? Então, nessa Casa Cor, ela vai acontecer no Tambaú Hotel, que é uma obra histórica, né? uma, uma obra arquitetônica, né, que foi feita há muitos anos. E como nós do Fazendo Sala visitamos lá, a gente viu que tem acessibilidade, embora seja um prédio antigo, né, embora seja um prédio é, projetado há muito tempo, mas se pensou na acessibilidade, conta também pra gente um pouquinho. É, ah, falando um pouquinho da Casa Cor, né, que vai acontecer no Hotel Tambaú, a obra da, da Casa Cor, né, a obra do evento, ela já está dando bastante retorno positivo com relação à acessibilidade no Hotel Tambaú. Lá, a gente encontrava algumas rampas um pouco íngremes, como eu falei, né? tinham um, um uma certa dificuldade de ser utilizar, e aí a própria Casa já está fazendo essa reforma, né? então de forma que deixa esse legado para o hotel. Né? Então, os, os ambientes que não estavam acessíveis vão ficar, né? os que já estavam vão permanecer, e aí esse legado vai ser muito positivo, né? Para que realmente haja uma, uma acessibilidade para todos os hóspedes ou pessoas que vão utilizar. Depois da Casa Cor, né? O vai Hotel ficar. Tambaú vai estar tá totalmente exato, exato. É, acessível para todos, isso, né? Isso. É, agora vamos falar um pouquinho do profissional de design de interiores, né? A gente sabe que é uma profissão que está no auge, né? Que já ganhou muita força. Tanto design como arquitetura, mas essa área de interiores mesmo, eu acho que já ganhou muita força. E aqui em nossa cidade, é, a gente tem a IS que tem também esse projeto de extensão, né? que já trabalha com, com os profissionais, os estudantes, levando para esse lado da acessibilidade. Fala para a gente também, Larissa, sobre o curso de design de interiores. É, o nosso curso né, de design lá de design interiores do IESP, ele tem alguns projetos de pesquisa e extensão, né? e um deles é o Laboratório de Acessibilidade e Ergonomia. Né, que eu coordeno junto com o professor Júlio, e aí a gente faz essa parceria com os estudantes e outras associações. Hoje a gente tem um projeto com o Ministério Público, por exemplo, né, que faz a fiscalização em agências bancárias né, da cidade de João Pessoa e, na verdade, vai ser estendido para toda a Paraíba. Né, então a ideia é que a gente utilize um checklist que o laboratório da gente elaborou. Né, então são quase 200 itens que a gente observa nas agências bancárias, e é, o Ministério Público né, faz essa autuação para que os bancos né, realmente se modifiquem e fiquem acessíveis né, à medida da, das recomendações que a gente coloca. Temos outras ações né, no projeto, né, então os estudantes, eles fiscalizam alguns, alguns ambientes, né, a, gente tem, a gente também é aberto para algumas pessoas que querem fazer denúncias, né, no momento que vai em algum ambiente que não é acessível, pode é, entrar em contato com a gente, né, e a gente tem um blog que também comunica isso, essa falta de acessibilidade. Esse número ele é 24 horas, porque eu acho que se for, <risos> <Ele> <risos> vão não ter é... muitas ligações. Né? Não, não é 24 horas, mas o e-mail é. Então, aí, deixa pode, também, né, pode... a gente vai estar deixando aqui também o e-mail, Pronto, o ótimo, site, para que você que foi em algum é, estabelecimento público, né, e que viu que ele não é acessível, que sentiu alguma dificuldade, é, você vai lá, acessa, manda o um e-mail, faça essa denúncia, nos ajude a deixar a nossa cidade acessível, tanto para é, hoje nós não estamos precisando da acessibilidade, mas futuramente não sabe, né, a gente não sabe se... Vai acontecer é, alguma fatalidade, uhum. não sei, ou quebrou alguma coisa, e que vai precisar dessa acessibilidade. Embora seja uma acessibilidade momentânea, mas é muito importante. Uhum. A, a, o fato de você querer viver muito tempo já indica que você vai precisar dessa acessibilidade. Né? É porque se você vai ficar né, uma pessoa idosa um dia, você vai precisar da acessibilidade. Né? Então, é, a gente tem outras ações de conscientização também, né, que é como essa da multa moral, né, que a gente faz, se quiser dar uma olhadinha... Então a gente coloca, a gente faz a conscientização em é, estacionamentos, né? Na orla a gente já fez, então as pessoas recebem esses bloquinhos de multa e podem aplicar em carros que estão estacionados na vaga, mas não tem, por exemplo, o cartão que permite esse estacionamento, né? Entendi. Então, então eu, se quiser, né? Eu posso ser uma fiscalizadora. Onde? Qualquer eu pessoa pode ser Eu posso chegar no carro e colocar essa, esse encartezinho, Isso. Isso né no carro e advertir aquele carro Exatamente. né informando que ele não está apto para aquele, é, para aquela vaga Isso. que infelizmente hoje em dia a gente vê muita gente né Exatamente. quando quando você menos espera tem um carro estacionado numa vaga de deficiente e sai uma pessoa andando tranquilamente hum. então assim é, ah porque é rápido é rápido ok mas aquilo ali é ilegal hum. né aquela vaga não é sua você, se for deixar um pouquinho mais distante, você vai conseguir se locomover até o seu é, é, o ambiente que você está tá querendo ir. Então, eu acho que isso aqui é uma ótima, é, uma ótima iniciativa, né? Para que a gente possa, de fato, se conscientizar que nós podemos é, é, ser fiscalizadores e que nós devemos seguir a, essas regras. É. Não, com certeza. E, e a questão dela ser uma multa moral, né? Já avisando que não tem um... um... Um ônus de, de dinheiro, né? você não vai, não vai pagar, mas é de realmente da sua consciência, né? De você ter essa essa consciência e respeitar a vaga, né, que pode ser rápido, mas naquele minutinho pode aparecer alguém que precisa, né. É verdade. Voltando ao de, aos designs de interiores, né, é, já vai estar tá iniciando as aulas agora. Isso. Tem ainda vestibular pra, pra, preparado para que alguém que esteja é, assistindo, fazendo sala, né, que queira também estudar, né, se especializar na área. Lá na IESP também tem especialização na área de design de interiores, né, isso? Isso, temos a graduação e a pós-graduação. Né? A ideia é que realmente as pessoas saiam aptas né, a trabalhar com esses projetos como o projeto de acessibilidade. Né? E aí a gente já tem vestibular e também vestibular agendado né, acontecendo. Pode entrar em contato com a instituição né, para fazer a prova ou também tem também outras formas de ingresso. Né? Se você já é concluinte, se você está vindo de outra Enem instituição, né? tem a, a própria nota do Enem. Então são algumas oportunidades que a, que a instituição né, dá para que as pessoas ingressem né, nesse curso da gente que está crescendo tanto, uma estrutura fantástica né, e também muito, muito antenado com o que acontece no mercado e também na academia, né, na parte científica. Muito obrigada, Larissa! E se você tiver alguma pauta, uma ideia ou alguma sugestão para os próximos programas, entre em contato com as nossas redes sociais o Fazendo Sala fica por aqui. Lembrando que esse e outros programas você confere no www.tvdogordinho.com.br. Até mais!